de rede CTO da Teric Technologies. Bem-vindo, Júnior. O microfone é seu. Bom dia a todos. Vou falar em português, mas em alguns momentos posso também falar em espanhol, porque o meu espanhol não é muito bom. Eu vou falar aqui sobre Vexlan e a forma como a gente no Brasil e aqui, principalmente na América Latina, tem utilizado esse, esse protocolo para fazer redes Metro Ethernet e como ele tem ajudado a gente nas, em fazer anéis de rede de maneira mais resiliente. Aqui, um pouquinho sobre a TELIC. TELIC é, é, é uma empresa do Brasil. Nós somos especializados em engenharia de redes, servidores, etc., não muita coisa. um pouquinho da agenda do que vamos falar então, primeiro, a motivação uh, o que é VXLAN como VXLAN funciona o uh, um modelo de rede com VXLAN VXLAN versus MPLS muita gente faz esse comparativo entre as duas tecnologias uh, VXLAN em redes Metro Ethernet então, como você substituir o MPLS ou é, capa 2 pura para VXLAN EVPN uh, um estudo de caso mostrar um caso real de uso de, de, de VXLAN a, aqui na América Latina e VXLAN para SD-WAN e mitigação de ataques de dose. então o primeiro a motivação uh, com o aumento da necessidade de transportes em camada 2 e a diminuição do produto comercial de, camada, de VPNs de camada 3, então lá no, no Brasil, principalmente, não se usa mais, ou, ou comercialmente, ah, não se tem mais muito clientes comprando produtos de interligação de redes de VPNs de camada 3. Isso tudo tem sido substituído pelo VXLAN com o tempo. E então, com, com, com essa migração, com essa mudança no mercado, é, faz, a, fa, faz necessário aí criar uma nova opção para os novos modelos de rede. E, percef, e percebendo aí a falta de conhecimento difundido sobre o VXLAN, é por isso que eu trago aqui essa, essa apresentação para todos. Então, o que é o VXLAN? VXLAN é um protocolo de rede é, e faz o seu. É, é, o, o encapsulamento de, todo, de todos os, os, os pacotes é, de camada 3 dentro de, um pacote de, dentro de um pacote UDP e transporta isso por dentro de uma rede totalmente camada 3. Então, o que antes você fazia túneis MPLS aonde você tinha uma rede roteada com, com labels MPLS, agora você não precisa E fazendo Tunnels Layer 2, né, agora você pode ter uma rede de camada 3 com VXLAN e o VXLAN é o cara que encapsula isso e, e transporta por dentro da rede. Então ele foi us, criado originalmente para ser utilizado em data centers, principalmente porque para poder transportar e interconectar vários é, servidores com vários tipos de storages em vários lugares distintos, aonde você não tinha, MPLS foi concebido para para Telecom, então, onde você não tinha um protocolo próprio de data center para fazer isso, e por isso, então, veio o VXLAN. Um exemplo claro de como VXLAN foi feito para data centers é que, simplesmente, VMware e Hyper-V, todos eles já têm já suportam o VXLAN por padrão. Então, isso acaba deixando ele com mais aparente que ele é para data center. É um protocolo de data center e que a gente utiliza em telecomunicações, em redes de acesso, funciona muito bem. E aqui você vê uh, virtual extensible LAN, que é o que significa VXLAN. Então, é bem simples como o VXLAN funciona. É, ele encapsula todos os quadros da Ethernet, então todo o quadro de camada 2, eles são encapsulados dentro de um pacote UDP. É, cada túnel tem um identificador chamado VNI que é o VXLAN Network Identifier o VNI é, ou VNI é similar, é extremamente similar ao que é uma simples VLAN, mas em cima de uma rede overlay VTEP ou VTEP é quem recebe ou entrega os, os túneis de camada 2, então todo o endpoint ou todo equipamento que recebe ou que entrega um túnel de camada 2 dentro da malha VXLAN, vamos dizer assim, ele é chamado de VTEP. Uh, um outro ponto que pode não ser muito interessante, talvez seja até um ponto negativo, mas ainda assim bem utilizável, é que o VTEP, uh, uh, todo túnel VXLAN, ele sempre funciona como ponto multiponto. Então, você pode estabelecer um túnel entre o ponto A, B e C, para que três túneis, é, é, três lugares se falem. Bem similar aí ao que é o VPWS, VPLS do, do MPLS. Uh, todos os VTEPs eles também aprendem MAC address na porta dos túneis que você entrega. Então muito similar de novo ao vpls do mpls e ele é basicamente aí baseado em flood and learning o modelo de vxlan então você vê a rede uh, overlay criada aqui em cima de uma rede underlay ou seja uma rede já pronta roteada onde você pode ter mpls vxlan o que você quiser então você cria novas redes em cima de uma rede já existente em cima de uma rede que já está pronta via QSLAM redes Metro Ethernet então com a evolução dos sistemas operacionais de todos os equipamentos de rede vários fabricantes já vem desenvolvendo e colocando essa feature no seu código, ou seja, adicionando o protocolo VXLAN, a possibilidade de se fazer túneis VXLAN dentro da sete de features que você tem uh, já nos equipamentos que existem em produção. Então, atualmente, o VXLAN já é suportado pela maioria dos suítes e dos roteadores. Huawei, ou Huawei, Cisco, Juniper, Arista, Uh, HP MicroTik, só na versão 7 Já suportam São, são marcas de roteadores e suítes Fabricantes de roteadores E suítes, que já suportam Aí essa, essa Já suporta O, o, o VXLAN alguns, alguns sistemas Operacionais Para roteadores uh, uh, uh, Como Ocnos, Sonic OS Cumulus e FRR Também já suportam Estabelecer túneis Então aqui você não precisa de ter mais É óbvio que Usando o no Sonic e Cumulus Você precisa ter um switch Barbone com todas Para instalar sistemas operacionais Mas caso você tenha, por exemplo Um servidor e queira Estabelecer túneis VXLAN Através de um servidor É... É muito simples fazer, por exemplo, com o FRR. FRR, para quem não conhece, é uma é, é um software router, ou seja, é, é um, é um daemon que você instala no seu servidor Linux e ele passa a virar um roteador ali com funções avançadas de BGP, USPF, etc. Hyper-V e VMware é, já suportam. Uh, Datacom ainda não oferece suporte. Para quem não conhece Datacom, DataCon é um fabricante de suítes e roteadores brasileiro. Então, ele é lá do Brasil, muito, muito, muito comum lá, muito utilizado. Porém, ele ainda é 100% focado em roteadores, em suítes com base em MPLS. Não com VXLAN, mas estão com uma linha de produtos aí para para oferecer, para chegar e eu poder oferecer VXLAN com outro chip, porque os Broadcons que são usados atualmente não tem, não tem suporte. Aqui então um pouquinho do que é o VXLAN versus o MPLS, aqui é a parte talvez mais interessante da palestra, principalmente se falando de provedor, aonde geralmente você tem um POP que é remoto e quer levar essa autenticação até um POP central, e você, principalmente aqui na, na, na América Latina, onde equipamentos com, com MPLS acaba se tornando mais caro, você tem equipamentos que suportam VXLAN, que principalmente aqui para América Latina, acredito que o México, seja bem mais barato. Como, por exemplo, a Arista. A maioria dos, dos, dos, dos Aristas dos suítes aristas, todos têm suporte a VXLAN nativo e você pode fazer um anel dentro da sua rede para levar toda a autenticação dos seus clientes até um único equipamento e não precisar ter ali. Então, a comparação dos dois protocolos ela é até um tanto injusta, já que um substitui o outro. Então, a gente pode fazer simplesmente um paralelo entre VXLAN e MPLS já que os dois podem é, estabelecer túneis de camada 2 sobre uma rede roteada em camada 3. Então, o VXLAN e o MPLS possibilitam... A, uh, o VXLAN possibilita apenas túneis de camada 2. Já o MPLS, você pode fazer túneis de camada 3, utilizando o Hot Target. Uh, VXLAN depende apenas de uma rede onde o Layer 3... É, depende, depende apenas de uma rede camada 3, aonde um VTEP alcance o outro VTEP. O que, que isso quer dizer? Que se você tem um extremo aonde existe um roteador, um, um switch que faz VXLAN, e no outro extremo você tem um switch que também faz VXLAN, no meio, entre eles, o equipamento que está no meio não precisa falar VXLAN, não precisa ter VXLAN, ele precisa ser apenas alcançável, utilizando, por exemplo, o SPF ou ISIS. -IS. Então, você pode ter, por exemplo, um microtech no meio, ou você pode ter um Huawei no meio, um Cisco, que simplesmente não suporta VXLAN, mas ele não precisa suportar. Quem precisa suportar é só quem está nos dois extremos, aí nas duas pontas. Enquanto... No MPLS, sim. No MPLS, todos os equipamentos da rede que falem MPLS, precisa falar MPLS para poder entregar os labels de um lado para o outro. O VXLAN não precisa de protocolos auxiliares, então, se a rede estiver roteada, se uma loopback encontrar a outra loopback, isso já é suficiente. Enquanto no MPLS é necessário você ter LDP ou RSVP para poder estabelecer túneis aí entre eles. Isso faz com que o, com que o VXLAN utilize menos recursos das caixas que você, que você vão utilizar, dos equipamentos que, você vão, que vocês vão utilizar. Porque você não precisa carregar eles com labels de, de MPLS, é simplesmente... Um, um, um, um roteamento de camada 3. Aqui funciona perfeitamente em redes que tem um MTU, em interfaces de rede com MTU de até 1500. Enquanto no MPLS você tem um mínimo aí de 1526 para poder, um MTU de 1526 para poder estabelecer. É, é, túneis MPLS porque você precisa contar os overhead que o MPLS traz um problema que nós temos no Brasil que é o balanceamento de carga entre as interfaces agregadas, então se você tem um lag com cinco portas de 10 gigas dependendo do chip do switch que você utiliza para fazer MPLS é extreme é assim, alguns Huawei são assim, é, Junipers também são assim. Você não tem um balanceamento perfeito entre as interfaces no MPLS, porque o label vai, vai passar apenas por uma interface daquele lag, que vai acabar saturando uma interface só. Se você usa VXLAN, você não tem problema com isso. O VXLAN ele consegue balancear o tráfego exatamente entre as interfaces do seu backbone, mesmo que eles sejam agregados. O problema do VXLAN, ele não tem possibilidade de engenharia de tráfego inerente ao protocolo, no MPLS você tem o MPLS TE justamente utilizando o RSVP para poder fazer engenharia de tráfego, enquanto aqui no VXLAN isso não é possível a não ser que você use um outro protocolo para isso, mas ele vai obedecer, o VXLAN vai obedecer exatamente a métrica que o IGP vai dar, se você utiliza se o caminho de uma loopback é outra, passar por alguma interface, você não consegue jogar para um outro caminho da rede, como você faz com explicit path no MPLS. E você aqui, como eu disse anteriormente, não precisa de VXLAN no seu núcleo. Então, no núcleo da rede, o VXLAN não é necessário. Você pode simplesmente rotear essa rede em camada 3 e você não precisa ter VXLAN no núcleo, enquanto o MPLS, como eu disse necessita de labels em todo o seu núcleo o EVPN nesse caso eu não vou, tirar, não vou falar muito sobre o EVPN, apesar dele ser super importante para o VXLAN mas o, o EVPN ele é a solução de control plane para distribuir as informações do VXLAN ele usa o MPBGP para suportar essas extensões do EVPN para o VXLAN. Não é mandatório para você estabelecer túneis de camada 2. Diminui o flood, então se você for olhar para uma rede multicast e túneis multicast, é, é, é impossível você pensar numa, numa rede multicast sem EVPN. Porque você ia floodar basicamente, e inundar basicamente toda a rede. E a gente pode fazer um paralelo muitíssimo, a grosso modo, como dissemos no Brasil, é, entre túneis mpls Compella e túneis MPLS-Martini. Underlay versus Overlay. Então, Underlay é basicamente as redes, os protocolos de roteamento que permite os caminhos redundantes ao mesmo destino. Enquanto Overlay é a rede sobreposta, a rede que você cria em cima de uma rede já criada. E você vai, utilizar, vai ouvir falar muito disso. Falando em EVPN, por exemplo, no Brasil nós temos o maior ponto de troca do mundo. E um dos problemas que existe lá, o pessoal quer resolver utilizando EVPN para diminuir o, o, o, o problema de ARP que nós temos lá. O estudo de caso, como eu prometi, IEC Metro, uh, eu vou tentar falar em espanhol agora, agora é... Eu vou tentar falar espanhol agora. É o um nosso cliente do Chile que tem serviços de data center, infraestruturas como serviços VPS, colocation, também tem trânsito IP e entrega serviços de ponto a ponto. Aqui um pouco da rede da IX Metro. Temos o Brasil, o Chile, Estados Unidos, África e também na Europa. É, a gente gostaria de interligar todos esses, os cinco, cinco países eram cinco países em dois continentes. Precisávamos interligar 13 data centers dentro de Santiago, interligar todos os servidores e storages, transportar é, circuitos de trânsito IP e também fazer remoto em remoto em outros países. E uma outra ideia era entregar circuitos ponto a ponto e ponto multiponto dentro do, dentro do país. Uh, Por que escolhemos VXLAN? De, dentre alguns motivos, foram esses. Os fabricantes disponíveis no mercado chileno. No Chile não é comum você comprar fabricantes, comprar fabricantes como Huawei, Datacom. E o, nós já tínhamos a Arista. Para esse cenário foi utilizado a Arista. Eram equipamentos que já estavam em uso dentro do, do cliente, nós já tínhamos esses equipamentos lá. Era era um momento bom para você fazer interoperabilidade, conversar com outros com outros fabricantes. O custo era mais prático e o conhecimento da equipe que já existia. Aqui um pouquinho da configuração do Arista, como é fazer a configuração de VXLAN num Arista. Então você cria temos aqui a interface de loopback e aqui o enlace de um... Aqui tem o link de um equipamento para o outro. Aqui temos o OSPF com a configuração normal e aqui a interface VXLUG. Então, temos aqui VXLAN, a interface source, que os pacotes vão sair da, do equipamento. A VLAN com VMI e o VTF. Aqui, esse é o VTF desse equipamento e assim temos o túnel de camada 2 estabelecido. Como podem ver, é muito simples, não tem nenhuma configuração muito avançada. É só isso. Aqui é um pouco de troubleshooting. Aqui temos todos os MACs aprendidos no VTP. Aqui temos todos os MACs aprendidos no VNI. Ou seja, aqui Temos o um MAC De todos os roteadores Conectados à interface Nas interfaces agregadas Aqui nós temos duas interfaces De 100 GB No total Está passando 127 GB em uma interface 64 GB, na outra interface 63. Um balanceamento perfeito para interfaces de 100 GB aí, coisa que você só conseguiria num MPLS se você tivesse equipamentos equipamento e utilizasse também é, é, é, FAT e DLB. Depois de um ano, essa rede já tem um ano, depois de um ano, quais foram os resultados? A rede robusta e resiliente, não tivemos nenhum problema na implantação, nem depois dela, com queda, corte de fibra, não tivemos nenhum problema. Rede escalável, muito fácil colocar suíte e aumentar a rede, não tem problema. Custo baixo, muito barato interoperabilidade muito grande e atualmente teremos 2 terabits de tráfego por segundo utilizando nessa rede que a gente mostrou aí, sem nenhum problema. Aqui, só mais um pouquinho de VXLAN. Então se o VXLAN é basicamente um encapsulamento de quadros Ethernet em UDP, por que não utilizar isso via internet? A gente consegue estabelecer túneis via XLAN através da internet. Basta que um IP seja alcançável pelos VTEPs e você pode estabelecer um túnel via internet e passar algumas, ter algumas VLANs por esses túneis. É muito simples. Então, a possibilidade de... Você pode também usar criptografia como IPsec, Alguns fabricantes de sd 1 já preferem túneis VXLAN a túneis de RE ou L2TP. Você pode utilizar VXLAN uh, uh, no, em túneis de RE, uh, no lugar de túneis de RE, para fazer mitigação de DDOS. dos Nós da TELIC temos um serviço de mitigação de ataques de dos onde a gente já utiliza, quando o cliente é remoto, nós já utilizamos VXLAN em vez de, de túneis de RE para estabelecer as conexões ponto a ponto porque é mais fácil, mais barato e você não precisa de ajustes de TCP MSS. É isso. Muito obrigado. E aí estão meus contatos. Se você tiver alguma pergunta... Salão. Temos, uma... temos uma pergunta remota que Guilherme vai ler. Temos uma pergunta em português de Manuel Teixeira e diz... É pergunta... Não sei se é uma pergunta ou comentário. O Dr. pode ser usado em combinação com o MPLS para agilizar o encaminhamento dos pacotes enviados pelo VXLAN em uma grande rede, já que o MikroTik não suporta roteamento de segmento. Não existe compatibilidade entre VXLAN e, e, e MPLS. Você não consegue fazer uma interoperabilidade entre, entre os dois protocolos, já que são protocolos distintos o que pode-se fazer é utilizar túneis em, é, é, é, VXLAN para passar o seu MPLS em cima deles, caso você queira, ou caso não tenha nenhuma outra maneira de fazer isso. Bom, não, uma pergunta, então... Bom, não tem mais perguntas, Júnior, muito obrigada. Uma salva de palmas para Júnior.